Bem, nós estamos aqui no lançamento de três variedades de algodão, fruto de uma parceria da Embrapa com a Fundação Bahia. E eu estou aqui justamente com o presidente da Fundação, Ademar Marçal, e vou perguntar para ele, né, como é que foi essa questão da parceria e esse resultado obtido agora? Olha, é uma parceria que está completando 20 anos né, de Fundação Bahia e vem trabalhando muito no desenvolvimento de variedades que vêm atender a necessidade da região, a necessidade dos produtores do oeste da Bahia, não só do oeste da Bahia, também, como também pelo do Matopiba, né? E obviamente para o Centro-Oeste também. Né? A nossa região hoje, os materiais que nós usamos servem não só para o Matopiba, mas para o oeste da Bahia. É uma parceria sem dúvida nenhuma, muito séria, é, com muito trabalho com envolvimento de muitas mãos né, para chegar com uma variedade que venha atender a reivindicação do produtor. Esse que é o principal, né, porque em um momento em que a agricultura cada vez mais precisa dar rendimento, produtividade, oferecer tecnologia é uma questão fundamental. né? É, sem dúvida nenhuma, hoje mais do que nunca o produtor está precisando de variedades é, com tecnologia, é, que venha que sejam variedades produtivas, resistentes à doença, a nematóide, a ramulária que muito tem hoje né, criado uma série de problemas. Né? É, e essas são variedades que realmente faz a diferença. A gente está apostando muito, sem dúvida nenhuma, é o começo de muitas outras que vão vir né, a partir desse lançamento. Muito bom. Falando um pouco sobre o trabalho da fundação, né, que é tão importante. Como que ela tem atuado em benefício do produtor aqui da região? Olha, ela vem atuado de forma, assim, buscando ver é, realmente a necessidade da região, a necessidade do produtor, é, buscando produzir variedades resistentes às doenças, né, baixando o custo, aumentando a produtividade, é, produtividade é, variedades que venham produzir, é, que venham produzir bem né, na região, que se adapta, variedades precoces altamente produtivas, né? É o que a gente busca se você diminui a quantidade de defensiva que você usa em função de ser variedades precoces. De certa forma, a gente está dando uma turbinada no projeto né, em parceria com a Embrapa. Não só de algodão, mas como soja, milho e, e aquilo que a re, região reivindicar. Muito bem. E o um evento? Aqui é a Bahia Farm Show. Como é que está vendo esse, essa edição, a décima terceira, quais são as perspectivas? Olha, cada vez a gente surpreende, fica muito surpreso com tudo aquilo que o produtor consegue fazer. A gente vem de um ano, um ano passado, com uma certa dificuldade, uma safra não muito boa. Esse ano, sem dúvida nenhuma, a safra promete, né? o, algodão, o algodão promete muito. Soja já está realizado, uma produtividade bem interessante. E acredito eu que, sem dúvida nenhuma, a gente supera o faturamento do ano passado. A expectativa é essa. Muito bom, parabéns, viu, pelo trabalho, pela parceria e pelo lançamento. Nós é que agradecemos. Em nome da Fundação Bahia, eu agradeço a todos aqueles que, de uma forma, vêm contribuindo para que a gente possa gerar emprego e renda e sustentabilidade né, para a região desenvolvendo genética que venha atender aos produtores.